Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, o assunto é GeoGebra, e nós vamos falar sobre construções geométricas na janela 2D e também na janela 3D. Então, estamos aqui, eu vou utilizar o GeoGebra Web, eu falei já em vídeos anteriores, o GeoGebra está investindo muito na plataforma online, no GeoGebra Web. Eu consigo fazer tudo aqui que a gente faz no aplicativo instalado, no software instalado para computador. Eu vou usar ele, tá? É uma maneira da gente sair só do software instalado. Eu gosto que as construções, as nossas construções ficam salvas já na nuvem. Então eu acho bem interessante utilizar essa plataforma, tá bom? Então vamos lá, abrindo o site GeoGebra.org, eu vou estar na minha tela inicial aqui, como eu costumo dizer da minha rede social GeoGebra, aí dessa vez eu vou em uh, Start Calculator, tá? Eu vou iniciar o software daqui, abrindo, tá? veja que eu já estou logado ali em cima no canto superior direito e aqui eu vou ter que ir para fazer as construções geométricas, veja que... Aqui como está é a janela de álgebra, eu vou clicar nesse botãozinho do meio, ferramentas, e vai abrir as ferramentas para construções geométricas, tá? Vamos para o próximo passo. Outra coisa bem importante, logo que eu abrir aqui ele vai abrir as principais, tá? eu recomendo muito que vocês cliquem em mais, para ele abrir todas as possibilidades para construção através do menu. Agora sim eu tenho todas as ferramentas, que vocês vão ter inclusive no aplicativo instalado que geralmente aparece no menu superior mas está tudo aqui tá bom então vamos lá eu vou mostrar algumas ferramentas básicas dar uma passada de forma geral porque a construção aí depende de vocês tá vamos lá eu vou clicando então na rodinha do meio do mouse no screw clicando em cima a gente pode movimentar essa, essa tela Aqui eu tenho nas ferramentas básicas, uma das principais, que é a criação de ponto. Tá? Os controles deslizantes, a interseção de objetos, otimização, raízes. Ó, eu posso encontrar raízes de uma adequação, mas não é esse o objetivo, a gente quer a parte mais geométrica. Tá? Vamos lá, seleção de objetos, mover, apagar. Aqui eu posso adicionar imagens para interagir com a construção, isso é bem interessante né, do ponto de vista de colocar uma imagem do fundo e tentar mostrar a geometria que está ali naquela imagem. Ferramentas de medições, aqui a gente consegue área, distância, de segmentos, ângulos, tá, inclinação, aqui as ferramentas de ponto, E aqui construções. Aqui a gente começa a chegar numa parte que interessa bastante, tá? Além de ponto médio, reta perpendicular, todas as ferramentas são possíveis para construção. E for. Eu vou aqui em retas. Vou clicar em segmento para iniciar uma construção. Aí veja que eu tô com uma. Eu gosto de deixar a grade exibindo na hora de fazer a construção aqui. Eu vou fazer um retângulo, por exemplo. clicar. Criei uma, esse segmento F, de A até B, vou criar outro aqui e por fim para fechar, pronto. Essa é uma possibilidade de criar um polígono, mas eu recomendo para esse polígono, esse polígono lá, aqui não é, se eu vir aqui, não existe um polígono ABC. Tá, então não necessariamente criem por esse método. Ele não existe como um objeto. Eu recomendo criar usando a ferramenta polígono. Se você quer criar um polígono livre, um polígono, eu vou fazer o mesmo polígono aqui, de que ele já está dando forma. Não sei se ele vai ter as mesmas dimensões. Aí eu fechando aqui, notem que usar a ferramenta seleção aqui se eu clicar aqui dentro não acontece nada eu vou vir aqui, ó, melhor veja que ele criou esse ele deve estar oculto, ah tá aqui ó. T1, polígono DEF, aqui o polígono ABC não existe tá, e teve que ser Uh, então se eu quiser me referir ao objeto triângulo, aqui em ABC é mais complicado, aqui já existe o objeto triângulo DEF, que está nomeado como T1, eu posso mudar isso também sem problema, tá? Então isso para fazer uma criação, eu estou arrastando sem querer aqui, um, um polígono qualquer, agora tem ainda a opção para criação de polígonos regulares, e aí eu vou clicar aqui, tá? e aí eu vou clicar, hum, como é um polígono regular, eu vou apenas selecionar os dois primeiros, ou segmento, né, e aí quantos vértices eu quero, tá? Se é um, um pentágono, por exemplo, vou dar o ok, digito 5, pronto, está criado o polígono que tem como referência esse, então esses aqui são fixos, óbvio, se eu quiser aumentar ele, opa, sei lá, se eu quiser aumentá-lo, vou usar a ferramenta de seleção, posso manipular aqui, e ele cresce de forma proporcional. Ok? E aí assim, a gente pode ir explorando uh, a construção de n maneiras tá eu vou só usando a ferramenta de medição aqui editar mídias medições como é que é interessante ao verificar ângulos internos por exemplo ó, posso selecionar as duas semi-retas e ele já me dá o ângulo interno aqui também e é para ser 90 graus né ah eu peguei por fora Agora vamos fazer nesse sentido Olhe, ele não é um ângulo reto, ele não deu um triângulo retângulo. tá? Mas foi bom ter verificado, porque aqui eu cliquei e não ficou perpendicular a esse. Então, que interessante, ó. Tá, eu acho que eu tirei da ferramenta. Tá, então essa é uma, uma das ferramentas bem interessantes, tem distância de medir comprimentos. Então, ó, basta clicar no segmento. E ele já me dá o, o comprimento tá? Em unidade de comprimento E assim por diante E a área, eu acho que eu vou conseguir aqui Neste objeto Clicando em cima, ele já me deu a área DEF Aqui eu acredito que não vai dar certo ó. Viu só? Eu clico Na ferramenta área e não me dá Por quê? Como eu falei antes, isso não é um objeto Triângulo, são três segmentos forma um triângulo, mas ele não criou, aqui o GeoGebra não criou o objeto, então eu posso fazer muito menos coisas, então procurem criar polígonos usando a ferramenta polígono, não criando, não com os segmentos, a não ser que não queira todas essas funcionalidades, ok? Então vamos para a ferramenta 3D. Então, para acessar a janela de visualização 3D e fazer as construções em 3D, eu vou nesse menu dos quadradinhos lá no canto superior direito e vou selecionar Calculadora 3D. Ele vai abrir uma nova janela, porque é uma outra ferramenta a parte do GeoGebra. Vai abrir na Calculadora de Álgebra, nós vamos clicar à direita, Ferramentas Básicas e clique em Mais. Clicando em mais, vai abrir todas as possibilidades para construção, tanto 2D como 3D. O objetivo é criar sólidos geométricos, já tem aqui uma algum, muitas possibilidades. Pirâmides, prismas, tetraedro, cubo, além de cone, cilindro e esferas, tá bom? Uh, eu vou fazer alguns exemplos de construção. E na sequência eu vou mostrar como vocês planificar esse sólido e ainda animar essa planificação, tá? Vamos lá, eu vou começar com uma pirâmide, tá? Selecione pirâmide. Aqui na base nós vamos ir marcando o, a base dessa pirâmide. Vou fazer uma pirâmide de base triangular. Ó, fechou, agora eu vou colocar, fazer a altura dela. Tá? Pronto, cliquei, está criada, eu posso manipular e ajustar essas medidas, mas de qualquer forma está criada de forma manual a minha pirâmide. Vou clicar na minha ferramenta mover para mostrar para vocês, nossa, acho que deu problema. Vou voltar aqui, eu vou desfazer minha pirâmide. Pirâmide... Selecionamos a base, aí vamos clicar aqui e a altura dela, agora sim, virou uma pirâmide. Okay. Bom, para planificá-la é muito simples, Eu, existe uma ferramenta específica, vamos achá-la aqui, que é planificação. Aqui, ó, planificação, ela está já nas principais. Eu vou clicar nela e clicar no objeto. Ele já criou a estrutura em azul, é ela planificada, em laranja é o sólido composto. Ah, mas como é que eu faço para animar isso? Vamos lá na álgebra e aí tem alguns controles deslizantes que ele cria automaticamente. Eu acho que deve ser esse B1 aqui, que varia de 0 a 1. Um. Se eu mexer aqui, olha o que acontece. Minha pirâmide... É composta e depois ela é planificada. Bom, mas eu não quero que apareça a pirâmide laranja aqui, então eu vou ocultá-la. Assim como eu posso ocultar vários outros itens. Aqui eu consigo visualizar ela apenas planificada. Vamos animar isso, ó. podemos animar e observar a sua construção ou desconstrução para se trabalhar em aula. Então a gente visualiza ela planificada pausar essa animação, fazer manualmente, olhar ela constituída, depois planificada. Para trabalhar a questão das áreas, né, da, área da superfície externa, é bem importante essa visão, certo? Então assim a gente pode animar, ocultar, eu posso ocultar esses pontos, ocultar vários, os eixos inclusive também, tá? para ficar mais bonito. Mas isso, assim já é o suficiente para a gente criar uma estrutura planificada. E aí vocês podem explorar, eu fiz o exemplo com a pirâmide, vocês podem explorar todos os outros sólidos geométricos, o prisma, tetraedro, o cubo, o prisma tem a infinidade de possibilidades, né? ele vai variar de acordo com a base, assim como a pirâmide, e tentem planificá-lo. E, e dentro disso a gente pode colocar vários outros elementos, tá? explorem, brinquem bastante com esse software tão querido pelos professores de matemática, tá? Então aprendam bastante coisa aí, é só explorar essas ferramentas que vocês vão conseguir aprender coisas novas. Bom, até mais!